Raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve os problemas. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas. Se você descobre que se enterrou num buraco, pare de cavar. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Pare de comprar passivos e comece a investir em ativos. Se você trabalha pelo dinheiro, está cedendo poder a seu empregador. Se seu dinheiro trabalha para você, você mantém e controla o poder. Se você gostou dessas lições sobre dinheiro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para acompanhar os próximos conteúdos, porque eu vou trazer cada vez mais conteúdos como esse para te ajudar a empreender, a fazer mais dinheiro, a multiplicar dinheiro e a conquistar a sua liberdade. Então dê essa força, deixa o seu like aí, deixa um comentário no vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, porque eu estou me esforçando para trazer um conteúdo bacana para você evoluir cada vez mais. E eu te peço essa força de apenas deixar o like, deixar um comentário positivo no vídeo. Para incentivar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas e ajudar muitas pessoas sobre como administrar melhor seu dinheiro e evoluir cada vez mais nessa parte financeira e conquistar a liberdade que as pessoas tanto buscam. Se você quer um conteúdo mais avançado, quer receber conteúdos exclusivos, acesse o grupo gratuito no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. E me acompanhe no Instagram, Prosperando Online também, o link está na descrição do vídeo. Forte abraço e até o próximo.